Disso. O Amércio me falou que não lembro o nome do patrão mas disse que tentou dar o golpe assim. Chamou um de por um pra conversar assim e ia matando, assim. Não, não, nos balas. Ah, mas eu ia fazer Como igualzinho assim? nos fêmeas daí. Só que daí ia dar certo, né? Porque daí eu ia chamar, tipo, ia ter um, um cúmplice, tá ligado? Eu tenho quase certeza que, que o Pedro Mole já tá infiltrado lá também, tá ligado? Porque eu passei perto dele, o cara chamou ele de patrão. Vixe, é. sério? Aham uhum. Um cara todo de verde no hospital Vixe, é, é sério? É. é sério, é sério Oxi Não entendi também Ele passou assim e falou, ó oh, o patrão passando daí era, oh, era Caralho, triste. que estranho É, então, daí eu acho que ele já tá fazendo golpe já, tá ligado? Ah, mas, ó, se tudo der errado, eu já tenho um golpe já pra dar na Mércio, já. Você quer participar do golpe? Que, que golpe? Não, é que a está tá tirando ele tá botando multa no meu mumbinho que nem louco. Cara, é cara, ele conseguiu botar duas multas no mesmo radar, na mesma hora, não sei como. Eu tava. Eu tava, eu tava. Tava? tava? Cara... Como que ele conseguiu Amércio, fazer isso? proíza, né? que, que eu fui buscar o... O, o pessoal o chama ele de marreco, assim, é, é, O que é chihuahua. Marreco firmeza. Marreco firmeza. Tomei Américo. uma multa ainda e tomei uma multa ainda de ré. Pra buscar ele. Eu tomei uma de 800 e uma de 130 de ré. Ai, meu Deus. Não, mas ele tá tirando. Aí ele já viu o Alceu já falando, ah, quem botou multa daí, Américo? Fui eu. Daí ele falou 3 mil, daí 3 mil, caralho Ele, ah, sacanagem isso aí daí eu já liguei pra ele, tá ligado? Daí ele já disse que o Pedro topava também O Coutinho já tá aí desde o início aí com nós, planejando Ah não, você e o Coutinho sem comentários O que? Aquele dia lá, vocês na, lá no... Ah, então, isso aí era um teste um laboratório. Né? Era um teste, né? Sim Era um não, teste, você vai sim. querer participar? Eu não Ah, então era um teste <risos> a gente mandou a gravação ali pro Gêmeron ali Até que você derrubou a câmera, né Que você chegou ali toda você Chegou no Rolls ali, derrubou o tripé, a câmera a porra eu Cheguei, toda. já, claro Tá doido não, não deu nem tempo de puxar a pistola não, não a gente ia ver se o tempo de reação ali Vocês tiraram nota Ah, hum. para, mano Vai tomar no cu, falar em muito Eu vou matar o Félix <risos> Ele é de uma puta